Fala player, beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, depois que a gente teve o anúncio definitivo sobre os valores e lançamento dos consoles né, da próxima geração por parte da Sony Microsoft, eis que surge uma notícia bombástica que pode abalar um pouco, abalar não, mas na realidade mudar um pouco a indústria de games daqui pra frente, tá? Mas antes da gente seguir, queria agradecer a companhia de vocês, né? O canal vem crescendo aí por causa de vocês que estão se inscrevendo, curtindo, compartilhando o vídeo. E agradeço aí o apoio de vocês, isso quer dizer que a gente vem fazendo um bom trabalho, beleza? Seguindo aqui, player, a notícia que rodou hoje pela manhã, né? Que balançou a indústria dos games aí, foi a aquisição da Bethesda pela Microsoft. Exatamente. E foi uma transação, né? Falar de 7 bilhões e meio de dólares ou aí em reais em torno de 40 bilhões de reais mas player não foi só a compra da Bethesda né na realidade não é só isso na realidade a Bethesda é um estúdio mais famoso da Zenimax Media a Microsoft comprou a Zenimax Media inteira incluindo os estúdios consagrados como ID Software de Doom Bethesda Softworks, Bethesda Studio, é, Game Studios, Machine Games, Arcane Studios, cara, e tem mais alguns aí, tá? A Microsoft, ela passa de 15 para 23 estúdios, e galera, são estúdios muito, mas muito, muito, muito bons. Pra você ter uma ideia, se liga nos jogos aí que foram desenvolvidos é, ou distribuídos pelas Genymex Media, Tá? A gente tem Elder Scrolls, toda a série Elder Scrolls, Fallout, Doom, Time, Dishonored, Quake, Rage, Prey e tem mais. Tem jogos que já estão programados agora para a próxima geração, como Deadloop, Ghost Rider e também Starfield. Galera, assim, é bizarro ah, o tamanho dessa, dessa aquisição, né? Dessa... Dessa junção. Então, falando, só para vocês terem uma ideia, o Minecraft ele foi comprado por, por 2 bilhões e meio de dólares. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Zenimax Media, eles têm mais de 2.300 funcionários espalhados no mundo. No mundo. Cara, o negócio é bizarro. A Microsoft, ela. Cara, lacrou praticamente, tá? Então a Microsoft é, é, comentou que não vai mudar nada né? com relação à aquisição, a. a a Zenimax Media vai, vão continuar trabalhando da mesma forma, eles não vão interferir em praticamente nada, obviamente a gente sabe que o tamanho, né, uma aquisição desse tamanho leva tempo é, para ter a junção, para todos trabalharem com uma, com, com uma única cultura, esse tipo de coisa, mas é, legal, teve aquisição, mas galera e os exclusivos? Né, a gente tem aí, por exemplo, o The Elder Scrolls 6, que deve ser lançado no ano que vem, ou no mais tardar em 2022, vai ser exclusivo da Microsoft? Então, o, o jornalista, né, que é um jornalista famoso americano, o, o Jason Schreier, ele perguntou para o Phil Spencer sobre o tema, né, todo mundo estava muito preocupado com isso, e o Phil Spencer respondeu o seguinte, o Xbox planeja honrar os compromissos de exclusividade do Playstation 5 para Deadloop e Ghostwire, Tóquio, os futuros jogos da Bethesda estarão disponíveis para Xbox e PC e outros consoles caso a caso. Então, o que eles querem dizer? É, é, eles vão olhar isso caso a caso. Por exemplo, a gente teve ali o Cuphead, que era um jogo exclusivo de Xbox inicialmente, e depois a Microsoft acabou liberando, depois de um tempo, acho que depois de um ano, um ano e meio, ali, para o Playstation. Então, player, tem muita coisa em jogo... E lembrando, teve boatos né, sobre a Warner, que a Warner, ia ser a Warner Studios, ia ser, o Games, né, ia ser vendido para a Microsoft, e acabou não acontecendo, e a gente recebe essa notícia aí, às vésperas aí da, da nova geração. Então, no meu ponto de vista, o que está que acontecendo? A Microsoft, ela vem focando muito em serviço. Por mais que ela, talvez, não tenha se empenhado, né? Acredito que agora está explicado que ela não tenha se empenhado tanto aí com relação às exclusivas AAA, é, esse é um dos motivos que né, ela se esforçou para para aquisição de novos estúdios. E eles já comentavam isso há alguns anos já. Então, no meu ponto de vista, o que, que a Microsoft planeja é realmente ter é, games como serviço. Eles estão tentando popularizar os Xbox, né, agora com o Xbox Series S, com um pouco bem mais barato com que o Playstation 5, eles estão investindo muito no Game Pass, eles estão investindo muito em compras de outros estúdios, o xCloud, agora você consegue jogar os, os jogos, é, vários jogos ali da Game Pass sem necessidade de ter um Xbox, você consegue jogar diretamente no Android, não chegou aqui no Brasil ainda, mas lá fora já está funcionando razoavelmente bem, então é uma estratégia muito, mas muito agressiva da Microsoft, ela, sem dúvida alguma, ela vai deixar alguns jogos como exclusivo, pelo menos por um tempo, né? Em, no, no Xbox e PC. E galera, os jogos são muito, muito, muito bons. São jogos de peso que tem fãs no mundo inteiro. É, o Skyrim, por exemplo, a galera fez mods e mods e mods. A galera joga até hoje. Então, realmente, foi uma jogada de mestre e, e isso equilibra muito, né? A Microsoft realmente está querendo fazer com que o, o game, ele seja o um Netflix, com que o game seja realmente um serviço e esteja disponível para todo mundo, para qualquer tipo de device, beleza? Então, fico por aqui, agradeço mais uma vez aí a companhia de vocês, coloquem aí o que, que vocês acham, o que deve acontecer daqui, daqui para frente, é, isso fortalece demais a Microsoft Do meu ponto de vista E vai deixar a briga muito, mais muito acirrada Beleza? Muito obrigado, player Valeu e fui!